Me dou o direito de recusar serviço a qualquer pessoa. E no dia que eu li essa frase, no final de 2013, eu tinha 36 anos, a minha vida mudou completamente. Quatro meses antes, lá por setembro, eu viajava para Nova York, cinco dias depois para Londres, porque eu participaria de um encontro de líderes regionais de marketing e logo voltaria para o Brasil. Em apenas sete dias, eu havia cruzado a América do Norte, a Europa e a América do Sul. Era apenas mais uma viagem de rotina, afinal, cruzar oceanos em um curto espaço de tempo era bastante comum na minha vida desde 2009. Só que dessa vez, o retorno dessa viagem ela foi um pouco diferente. Uh, dois dias após desembarcar no Brasil, eu nunca me esqueço, no fatídico 11 de setembro, eu fui convocada para uma reunião. E naquela sala estavam o vice-presidente de marketing, o de RH e o jurídico e eu simplesmente fui demitida. Uma série de sentimentos contraditórios passaram pela minha cabeça naquele momento. Ao mesmo tempo, eu me sentia honrada porque eles não fizeram a dispensa por telefone, que de uma certa forma é comum em empresas globais. Eu percebi também que eu estava arrasada, porque o meu dia havia chegado. Eu estava feliz e aliviada porque eu saía de um lugar que eu já não estava mais tão satisfeita, mas muito triste e envergonhada, porque eu nunca tinha enfrentado uma demissão. E a realidade era que, pela primeira vez na minha vida, após 18 anos de uma carreira sólida como executiva de marketing, eu estava <risos> desempregada. Né? Eu não teria rotina e não teria para onde ir quando eu acordasse no dia seguinte. Naquele momento, eu tentei praticamente abandonar todos os hábitos que me lembrassem aquela fase. Eu assumi integralmente o meu trabalho de mãe. Afinal, era a hora né, que eu precisava estar mais presente do que nunca com a minha família e com as minhas filhas. Eu tive também né, que manter uma das rotinas que não, não foi possível abandonar de imediato, que eram as idas à fisioterapia, em função de uma hérnia cervical, que eu adquiri nos últimos anos, e também as minhas idas ao cardiologista, que me ajudava na redução de colesterol, que nunca esteve tão alto. Lígia, você está proibida de aceitar qualquer proposta de emprego nos próximos três meses. Você precisa entender o que você quer e você merece um tempo. Eu ouvi essa frase do Beto, meu marido, exatamente na semana seguinte após a minha demissão. E naquela manhã, daquele dia, eu tinha recebido uma ligação de um headhunter que tinha me oferecido assim, um salário monstruoso para eu ser diretora de uma empresa com 200 pessoas abaixo de mim. E aquela oferta, né, por um lado, confortou meu ego, mas, ao mesmo tempo, eu fui tomada por um, um pânico. Né? Eu não estava preparada para ouvir aquilo. Né? Só de imaginar né, 200 pessoas e que eu estaria sendo aprisionada novamente, eu fiquei meio tensa. E aqueles dizeres, né, do você merece um tempo, foram os dizeres que me encorajaram a recusar a proposta. E eu me permiti, nos meses que, se, que vieram, né, uma dedicação integral a mim, a minha família e aos meus amigos. Mais ou menos em, em dezembro de 2013, quase três meses depois da minha demissão, e eu tirei as primeiras férias da minha vida em que eu estava, literalmente, de férias. Eu estava super feliz, contemplativa, me sentindo plena por estar apenas com o meu marido, com as minhas duas filhas, em uma viagem de quase 30 dias. Sem ter que atender a reuniões importantes, urgentes, eu estava apenas de férias. Só ali, curtindo cada dia, cada lugar e cada pôr do sol, cada amanhecer. E quando a gente está aberta, né, foi muito interessante porque no percurso que a gente fez de carro de São Francisco a Monterrey, a gente estava na estrada, a gente parou num, num, num mirante simplesmente para observar a migração das baleias. né? E ali, após alguns minutos, a gente atravessou a estrada para tomar um cafezinho num pequeno bar. A gente sentou ali numa mesinha bem pequenininha, em frente a um balcão que tinha um monte de doces maravilhosos, é, a gente pediu cafés, muffins, e eu fiquei só observando a senhora que administrava ali o, o café, o bar. E eu, quando eu olhei para ela, acima assim, da sua cabeça tinha uma plaquinha com o famoso dizer nos reservamos ao direito de recusar serviço a qualquer um. E aquela frase, naquela mini plaquinha, né, suja, antiga, ela se transformou no meu mantra naquele momento e ela mudou completamente a minha vida. E foi realmente libertador ver que os donos de um mini bar de estrada se posicionavam daquela forma perante os seus clientes e eu. Eu nunca havia me permitido, ou melhor, nunca soube que eu teria o direito de recusar o serviço a alguém. Eu sei, a nossa cultura é, né, é, ela é subserviente, né? nós somos incentivados a dizer sim o tempo inteiro para tudo e para todos. A gente sempre dá aquele famoso jeitinho brasileiro e nos condicionamos a agradar os outros muito mais do que a nós mesmos. Então, naquele momento, eu discretamente, eu peguei minha, o meu celular, eu fotografei a placa e a partir daquele dia eu não conseguia pensar em mais nada, a não ser que aquilo seria o meu novo lema. E dali em diante, então, eu reassumiria o meu poder pessoal e não faria mais nada que não estivesse alinhado com os meus valores pessoais e objetivos de vida. E eu sou o que eu faço, eu faço o que eu sou. Eu compreendi que eu e o meu novo passo profissional seríamos apenas uma nova pessoa. Eu compreendi que eu não abriria mão de educar as minhas filhas e nem de estar perto da minha família por emprego convencional nenhum. Eu compreendi que a minha paixão e habilidade ela está em inspirar, em inspirar, em liderar, em provocar e impactar positivamente as pessoas. Eu compreendi que o meu trabalho ele precisava ter significado. Eu não queria acordar apenas para cumprir protocolos e sim para transformar. Todo o meu conhecimento e formação são apenas ferramentas e técnicas que me fortalecem e geram segurança para que eu possa exercer a minha missão com excelência. Nós estamos passando da era da tecnologia para a era da humanização. E a grande dificuldade da humanidade, no momento, é a falta de foco. O mundo está globalizado, temos acesso a tudo a qualquer hora. Porém, enquanto não entendermos o que estamos buscando, continuaremos perdidos. E esse foi o principal insight que eu tive, já quase um ano depois, em 2014, e eu assumi efetivamente um novo papel, né? eu assumi e eu passei de executiva a empreendedora e eu fundei o TG Today porque eu acredito que todo dia a é dia de aprender tudo que a escola não nos ensinou para termos uma carreira e uma vida de sucesso. Eu notei que as pessoas estão sempre esperando o momento ideal, o dia perfeito. Sonham em ganhar na loteria, esperam o um próximo bônus, a casa dos sonhos, o príncipe encantado, a mulher perfeita. A grande maioria delega o seu poder pessoal aos chefes, aos parceiros. Postergam seus casamentos, maternidade, ficam esperando o seu superior definir o seu próximo passo profissional. Viver na espera é muito comum e muito mais fácil. Quantos que vocês conhecem né, desenham metas inalcançáveis, ou até, né, pior, talvez nem metas tenham? E tem mais, o avanço tecnológico, por sua vez, ele chegou para mudar o comportamento e os hábitos da nossa geração. A mesma geração que se perdeu completamente, com tantas opções, e precisa redescobrir-se urgentemente. O TGA Today surgiu porque eu acredito que o dia perfeito é hoje. A melhor hora é agora, o lugar é este e não podemos esperar. Hoje é e será sempre o grande dia para buscarmos os nossos sonhos e darmos o primeiro passo. O TGA Today surgiu para encorajar, inspirar a todos e relembrar que hoje é o grande dia para você resgatar o seu poder pessoal compreender a si próprio, reavaliar valores importantes para o seu momento de vida. E o mundo mudou, não temos mais tempo para viver infelizes ou doentes, nós somos sim 100% responsáveis pela nossa história. Chega de conformismo, de protagonizar o papel de vítima, é hora de liderar a sua própria história, a sua carreira e a sua vida. Hoje, eu sou empresária, fundadora do TJ Today, porque eu acredito que é através do indivíduo que transformaremos o coletivo. E por isso eu trabalho com pessoas e empresas. Em 2015 eu criei o TJ Today Business Academy, que é uma escola de estratégia pessoal, marketing e business, para pessoas inovadoras que sonham em viver e trabalhar com mais significado, além de, logicamente, gerar lucro. A proposta do Business Academy é ampliar a consciência de cada indivíduo que compreenderá o novo momento do mundo, seus valores, habilidades individuais e se responsabilizará em contribuir, seja em sua nova profissão ou em um novo projeto de forma mais efetiva, única, autêntica, imprimindo a sua marca pessoal. O Business Academy ele é arrojado. Ele não é um programa convencional, ele não segue modelos acadêmicos tradicionais, até porque eu não sou pedagoga e também não tenho habilitação formal de ensino. O TGA Today ele tem como filosofia a experiência, o storytelling, as vivências, os fatos e cases de sucesso suportados com muitos anos de estudo e com inovadoras técnicas de marketing digital. Business, design thinking, empreendedorismo criativo, modelos de negócios, gestão financeira, neurolinguística, inteligência emocional, espiritualidade, técnicas de coaching, entre inúmeras outras. É um programa voltado para pessoas e empresas que buscam fazer a diferença no mundo, para aqueles que compreendem um capitalismo mais consciente, que priorizam a busca pelo real propósito visando a lucratividade como consequência natural e verdadeira do seu business. Para todos que acreditam que hoje é o grande dia de transformar o seu plano B em plano A. A minha filosofia de vida ela se tornou e se transformou no meu negócio. As minhas habilidades hoje elas são as minhas forças e eu vivo com muito mais significado. Eu consegui unir as minhas paixões é ser mãe construir uma família harmoniosa e inspirar pessoas tudo isso é tudo muito novo para mim também é muito especial e desafiador e eu hoje compreendo que a minha missão exige muita responsabilidade trabalho e estudo mas eu digo que eu estou pronta para viver plenamente este novo momento trabalhar para inspirar contribuir com a mudança o TG Today ele é um estilo de vida é uma nova forma de pensar, é acreditar, viver e vestir os seus valores diariamente. É ser você e entender que o mundo precisa do seu melhor. Eu sou a Lígia Costa, né? eu já fui publicitária, marqueteira, executiva, atleta. E hoje eu sou tudo isso e muito mais. Eu sou mãe e designer de sonhos do TJ Today.